E aí, galera de sempre, aqui é Roné com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 52ª, né? 52 aulas aí, que começou lá no básico, lá no Verbo To Be. Eu lembro da nossa primeira aula gravando, falando sobre o Verbo To Be, eu pensava, meu Deus... Os alunos devem estar de saco cheio de só ouvir o verbo to be, mas finalmente a gente foi progredindo, a gente foi evoluindo até chegar na nossa 52 segunda aula, que é sobre question tags. Na verdade, é uma continuação da aula anterior, da aula 51, né? Então, na aula 51 a gente falou sobre question tags, mas focado no verbo to be no presente... É, e no passado, agora a gente vai falar sobre do does, o auxiliar do does, que é o simple present, certo? Lembrando né, que é, é importante que você tenha uma base, o que eu falo assim, o avançado não é difícil, né? O problema é se você não tiver uma base, por exemplo, a gente vai usar muito o don't, o doesn't, como que é a estrutura da interrogação, na negação, interrogação negativa. Enfim, aí se você não tem o um domínio, acaba que você fica falando, nossa, o avançado é difícil, o avançado não é difícil, gente. O fato é que às vezes a maioria dos alunos não tem uma base legal, não tem uma base do básico, ba... não tem uma base do básico, não tem uma base do intermediário. E aí eles vão avançando e chegando no avançado. E quando chegam no avançado, tá tudo junto e misturado, não tem mais essa coisa assim, ah, é simple present. É só simple press. Não, vai ter outras estruturas, vão ter auxiliares, vão ter complementos. E aí é onde gera dúvida, gera dificuldade. Então por isso assim, eu super recomendo, cara, se você caiu sem paraquedas no canal, faz uma maratona aí, vai ter acho que umas 20 horas de aulas de gramática, mas... Vai, eu tenho certeza que vai te ajudar, você vai pegar os pontos principais, assim, talvez coisas que você nem sabia ou que você não se lembrava, e aí você vai construindo esse conhecimento, vai fortalecendo isso daí, e fixando muito mais conteúdo, beleza? Então, num, se você se garante, beleza, bora partir para a aula, mas caso contrário, eu super recomendo você fazer essas aulas antes, seja do question tag anterior ou do simple present que é o que a gente vai falar aqui agora. E lógico, né, eu preciso pedir para, caso você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse joia maroto aí no vídeo, ativa o sininho, porque assim você vai garantir que você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhum tutorial, nenhum material, nada que eu deixar disponível aqui no canal, beleza, galera? Estou contando com vocês, hein? Mas bora lá para a aula, né, gente? Lembrando que a gente tem PDF e MP3 para poder baixar também, tá? Tá aqui no, na descrição do vídeo. Aí eu trouxe... Ah, gente, quando tem três mulheres rindo, assim, me dá até medo, me dá até medo. Que coisa boa não deve ser. Brincadeira, viu, gente? Mulherada aí, ó. Não vem colocar nos comentários, me criticar, não. não tô, tô brincando com vocês. Vamos lá, ó. You spilled milkshake all over him. Didn't see you? Tô falando, tô falando, ó. Uh -huh, and it was pink. Tô falando, ó. Você derramou milkshake sobre ele, sobre todo ele, não foi? Aí ela, aham, uh -huh, e ele ficou Rosa. Eu tô falando, gente? Enfim, então aqui é para vocês verem a estrutura da frase. Então, aqui a gente está falando... Na verdade, eu falei... Que, gente, eu cometi um erro, tá? Eu falei que era só sobre o do e does. Deixa eu botar aqui na capa. É o do, does e o did, tá? É, são, é o auxiliar do, que aí pode ser no presente ou no passado, tá bom? Então, só essa correção aí fazendo para você. Aqui, então, gente, observa que a frase, ela está na afirmação. You spilled afirmação passado, certo? E aí o auxiliar então fica negativo e interrogativo. Didn't you. É o que eu vou falar daqui a pouco para vocês, só para vocês poderem pegar a estrutura. Mas vamos lá. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Question tags with do. Por que, que eu coloquei o if do? Porque esse do ele pode ser o do, ele pode ser o does e ele pode ser o did. Então essa question tag aqui vai ser para a gente poder analisar exatamente presente e passado. Vamos dar uma analisada primeiro aqui, ó. Simple press. Primeiro vamos falar sobre o presente, ó. Olha os exemplos que eu trouxe para você. I know Lara. Don't I? Eu conheço a Lara. Não é? Ou não conheço. Tipo assim, no inglês eu não preciso ficar repetindo. Don't I know? No português a gente também não faz. Às vezes a gente fala, é, eu conheço a Lara, não conheço. Mas às vezes a gente pode falar de forma simplificada. Eu conheço a Lara. Né? Entende? Então assim, a gente pode falar esse né ou não é. Não é? ou não conheço, só que no inglês não, no inglês vai ser sempre essa forma mais simplificada, tá bom? O que, que você precisa focar aqui? É igual a question tag da aula anterior, então que eu ensinei na aula 51. Então você tem que analisar se a primeira parte da frase ela é afirmativa ou negativa. Então se ela for afirmativa, a minha question tag vai ser o quê gente? Olha aqui, ó. Ah, desculpa. A, a question tag vai ser interrogativa negativa. Então, vai ser uma interrogação negativa. Don't I? Don't I? Agora, se a minha, se a minha frase começa de forma negativa, ó, I don't know. Eu não conheço. Então, se ela começa negativa, a minha question tag vai ser uma interrogação... Opa, uma interrogação simples. Passaria alguma coisa errada aqui. Interrogação Simples, ok? Então é isso que você precisa analisar. Se a frase é afirmativa ou negativa. E a partir dessa análise, você vai montar a sua question tag. É afirmativa? Show! Oh, I know Larry. Então a minha question tag é interrogativa ou negativa. A minha frase é negativa? I don't know error. Então a minha question tag vai ser uma interrogação simples. É isso que você precisa analisar. Lógico que você também precisa analisar o quê? O sujeito da frase. Então se eu estou falando I vai ser don't. E você também tem que analisar o tempo verbal. Aqui eu tô falando presente. I know é presente. Então o auxiliar, o, o vai ser o do ou do, o, o do ou does, né? Ó, you love him, você ama ele. Não ama? Então mais uma vez eu tenho o quê? Frase, deixa eu colocar o mouse aqui, ó. Frase afirmativa, you love. E aí a question tag, don't you? Depois, frase Negativa, you don't love. Frase negativa, question tag, interrogação simples. Show? Bora lá aqui, ó. Depois, he seems good. Ele parece bom, ele parece legal, né? Doesn't he? Frase afirmativa, question tag, interrogativa negativa. Frase negativa, he doesn't seem good. Question tag, interrogação simples. Então, gente, aqui foi tudo o quê? Simple present, simple present, só so, I know, you love, he seems, I don't know, you don't love, he doesn't seem, tudo simple present, tá? Frases no presente simples. Se eu tô falando presente simples, a minha question tag vai ser com presente simples também, que vai ser o auxiliar do, does, don't, don't, ou doesn't. Agora, a gente vai analisar isso no simple past, Aí ah, é por isso que eu falei assim, se você não domina o presente simples, passado simples, interrogação, negação, afirmação, essa é a hora que dá uma travada. E aí você precisa dominar isso porque eu não vou ficar entrando em detalhes, eu vou focar no tag que é o, o foco da aula. Se você tem dúvida, aqui no meu canal tem duas playlists, inglês para iniciantes e inglês para intermediário, que lá você vai conseguir ter acesso a todas essas aulas. E aí você pode fixar esse conteúdo e tirar suas dúvidas por lá, tá bom? Então, ó, simple pass. Eu sei que a frase, ó, I walked, o verbo é to walk, tá no passado walk. Então, aqui eu já sei que é passado simples e ele tá o okay, quê? Na afirmação. Mais uma vez, a regra, ó, se a frase é afirmativa, a minha question tag vai ser o quê? Interrogativa negativa. Então, como é que fica I walked na question tag? Didn't I. Então, a negação, a interrogativa negativa da question tag é didn't, e depois o sujeito, que no caso é I. Se a frase começa de forma negativa, I didn't walk into him, então a minha question tag vai ser uma interrogação simples. No caso, eu estou falando I didn't, a question é did I, ok? Depois, uh, you said yes, você disse sim, didn't you? Então a frase é afirmativa, estou falando passado, então eu sei que eu vou usar auxiliar didn't, então é didn't you? Interrogação, negação. Depois, a frase é negativa, you didn't say yes. Então, a minha question tag é a interrogação simples. Did he? Depois, he got mad. Didn't he? Ele enlouqueceu. Ele ficou doido. Didn't he? Então, a frase afirmativa. Question tag é, interrogativa negativa. Depois, he didn't get mad. Ele não enlouqueceu. Did he? Então, frase negativa. Question tag interrogação simples. Então, foca nisso, gente. Ah, ó, ó, a colinha aí. Ó. Afirmação, frase afirmativa. Question tag interrogativa negativa. Frase negativa hashtag interrogação simples. Você precisa analisar, então, o tempo verbal, eu estou falando presente, I know you love, he seems... ou eu estou falando passado, I walked, you walked, you said, e aí, conforme for, se for afirmação, você sabe que vai usar o auxiliar do, does, don't, ou doesn't, se for é, passado, I did, ou didn't. É isso, não tem muito mistério. Por isso que eu falei assim, é importante você ter uma base, do básico e do intermediário, senão chega aqui agora, você fica... Perdido. Então, se você ficou perdido, volta para as aulas de básica intermediário, beleza? Watch out! Cuidado! The question tag for he, she, and it in the simple present is does and doesn't. Então, só para reforçar aí que a question tag é para he, she e it é doesn't, tá? não é o don't. Acho que vocês sabem isso, só para dar uma reforçada. Mas beleza, bora fazer a atividade, a parte que vocês mais gostam, né? A parte que vocês vão praticar, colocar a cachola para pensar. E aí vocês vão analisar do jeitinho que eu ensinei. Analisa se é afirmação, se é negação, se é passado, se é presente. Analisa qual é a pessoa e monta a sua question tag. Então é esse aqui no momento. Você dá pausa no vídeo. E realmente é prática aí para você ter certeza se você está aprendendo ou não. E aí em seguida eu vou fazer a correção com vocês. Então, bora lá, acreditando que vocês fizeram o exercício, vamos dar uma analisada aí. Então, o exemplo já está aí feito: né? You took the trash out, você colocou o lixo para fora, didn't see you. Vamos lá, número 1. Um. You want to go out with me. Então, aqui eu sei que a frase é afirmativa, you want, e ela está no presente. Então, eu sei que eu vou usar o do ou does. Como é you? Do. Então se a frase é afirmativa, eu sei que a minha question tag vai ser uma interrogação negação com you. Então como que fica? Don't you, né, gente? Porque eu tô falando de you, o auxiliar para you é o don't e é uma interrogação negativa, então fica don't you. Número 2. Carol wants to be a singer. Carol Carol wants. Então aqui eu sei que também é uma afirmação. Eu sei que é a presente, o antes, e eu sei que o sujeito aqui, Carol, é o she. Então, o meu auxiliar para presente é o doesn't. Doesn't, porque eu estou falando she. Então, como é que fica? Doesn't she. Número 3. They got married last year. They got married. Got married é passado. Então, se é passado, eu sei que o meu auxiliar é o did ou didn't. Certo? E aqui a frase é afirmativa. Então, se a frase é afirmativa, a hashtag vai ser negativa. Então, vai ser didn't. Ok? Então, didn't e quem é o sujeito da frase é o they. Então, didn't they. Número 4. Jack finished the project. Então, Jack finished é o quê? Passado. E a frase é afirmativa. E Jake... Eu falei Jack? É Jake, né, gente? Desculpa. Jake. É qual pessoa? É o he. Então eu sei que o meu auxiliar para Jake, para he, é o didn't. Porque a frase é afirmativa, então a question tag é negativa. Então fica didn't he. Número 5. We won the match. Nós vencemos a partida. Show! Ah, então aqui eu sei que é passado, porque o won está no passado. Eu sei que a frase é afirmativa, então minha question tag vai ser negativa. E o sujeito da frase é o we. Então como é que fica? Didn't We. Então, question tag negativa e o sujeito é o we. Número 6. You and David went to the movies last night. Então, você e o David foram ao cinema a noite passada. Então, eu sei que a frase é afirmativa, porque é went. Eu sei que está no passado, porque é went. E o sujeito da frase, eu sei que é o you, porque you and David é vocês. Então, beleza. Uh, se eu sei que a frase é afirmativa, a question tag vai ser negativa e a question tag negativa no passado é o didn't. Então, didn't you? Show! Número 7. You bought meu, que Você comprou leite, um pouco de leite. Você comprou leite? Beleza, então eu sei que a frase é afirmativa, you bought, se ela está no passado, you bought. Uh, então, minha question tag vai ser no passado, did, só que na forma negativa, porque a frase está afirmativa, a question tag negativa, didn't. O que é o sujeito da frase? You. Tom, didn't you. Gente, vocês viram, não é difícil. Opa, essa mesa, eu já falei que um dia vai cair essa mesa, mas beleza. É, a question tag não é difícil, né? é um trabalho de análise. Analisa se a frase é afirmativa ou negativa. Se a frase é afirmativa, question tag, interrogativa ou negativa. Se a frase é negativa, question tag, afirmativa. O que você precisa ficar tempo, é, que você ficar atento é ao tempo verbal, é, ao sujeito da frase, ao auxiliar se é passado, se é presente, se é verbo to be. A gente vai aprender outros tempos verbais, outros tempos verbais, por exemplo, com o will, com can, com could, com outros auxiliares também, que é até o tema da nossa próxima aula, então, é um trabalho de análise, você analisar o que, que você está usando aí para você saber como que você monta essa frase. Question tag, não, agora não, vou, não vai cair, não. Beleza, gente? Então lembre-se de baixar o PDF, MP3, praticar, colocar a caixola aí pra pensar, porque é assim que a gente aprende, né? É só sentar e esperar o conhecimento cair na, no seu colo, né? Tem que trabalhar um pouquinho, beleza? Se tiver dúvida, coloque aí nos comentários. E lembre-se também de já se inscrever no canal, caso não esteja inscrito, deixar esse joinha maroto. Tô contando com vocês aí, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.